Amém de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, versículo 2, e acharam a pedra removida, outra, removida, que é a mesma coisa do sepulcro, versículo 3, entrando no sepulcro, não acharam o corpo do Senhor Jesus, versículo 4, e aconteceu o que? Estando elas muito perplexas a esse respeito, eles se pararam junto delas dois homens. Outras traduções dizem que foram dois anjos, com verdes resplandecentes. São os anjos, no um e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais viver mortos não está aqui mas ressuscitou lembrai vos como vos falou estando ainda na galiléia Amém. nós podemos acertar não vou tomar muito tempo amém irmãos, ontem nós comemoramos né, a ressurreição de Jesus e interessante Deus chamar desse texto eu já me desse texto e a nossa irmã cantou Desde, desde que, Aqui nós vemos Sobre a ressurreição e sal Aqui diz que no primeiro dia da semana Quer dizer, muito domingo Deus tinha morrido, né? Já se então, foram as mulheres Essas mulheres eram Maria Madalena, Maria a Mãe de Tiago E Joana também Umas mulheres Foram até o sepulcro ali, Para balsamar o corpo de Jesus Aqui diz que tiraram uma pedra. A pedra já estava removida. Porque os serpultos, como né, os outros, era uma pedra botada, né, era tipo uma caverna onde se entrava. Ó. Então, elas foram ali para salvar o corpo de Jesus. Só que quando elas chegaram ali, a pedra já tinha sido removida. Jesus já estava lá com as Jesus já tinha ressuscitado. Mais adiante, nós vemos aqui, lá no monte de, lá em João, João, que foi aquele discípulo que quem Jesus mais amou, também escreveu sobre a ressurreição de Jesus. Mateus escreveu, Marcos, Lucas, João. Lá em João, capítulo 20, versículo 15. O que me encanta, irmãos, na Bíblia, é, e nessa passagem também, porque desapareceu várias vezes. Antes disso, ele tinha feito uma promessa. Mas ele ressuscitaria. E, mas só que todos se esqueceram. Esqueceram da promessa do Senhor, que um dia ele é ressuscitado. Lucas então, capítulo 24, e lá no versículo 13, nós vemos aqui que os é um discípulos, os dois discípulos no caminho de Emaús, esses discípulos aqui faziam parte da comissão dos 70, não faziam parte dos outros, mas faziam parte do segundo. Foram mais 70 que Jesus tinha levantado para pregar o Evangelho. Então, esses aqui eles estavam indo. Está Eles Jesus morreu. Jesus foi morto. E agora tinha uma promessa de que ele ia ressuscitar. Mas ele foi morto. Eles estavam tão decepcionados, tão decepcionados, que eles ficaram presos lá no passado. E Jesus apareceu para eles Caminhoso com eles Mas eles estavam com seu coração Tão preso Que eles nem sequer Reconheceram o mestre E quando eles reconheceram o mestre O mestre já tinha Reconhecido só no partido qual Mas aí o mestre já tinha saído Já não estavam mais com eles Mas deixou uma ordem Fica em Jerusalém Irmãos a ordem do Senhor Jesus era para que eles ficassem em Jerusalém. Jerusalém, que era o lugar da promessa, mas a defesa. Ser... Volte para a posição do que o Senhor te colocou. Não é que você é. vai ter vitória não. Não para nada do querer, é a vontade de Deus que você vai ter vitória. Mas é no lugar que Deus te colocou. Onde foi que Deus te colocou? Onde foi que Deus fez a promessa a você? Saia de Maus, volte para Jerusalém. Isso tudo aconteceu porque ele. Aí quando nós vamos lá para João capítulo 20 versículo 15 diz que a mulher chorava. Gente, olha o que acontece hoje, aconteceu também no passado, não é diferente. As coisas não são diferentes. Aqui elas ligam a Jesus que estava chorando, chorando por às vezes nós estamos decepcionados com algo e choramos. E Jesus ali sabe: ela estava chorando, estava chorando. Aí Jesus chega para ela e pergunta a ela assim: mulher, por que choras? Será que Jesus não sabia? Por que ela estava chorando? É claro que Jesus sabia. Você sabia. Jesus queria dar, sabe, um balanço nela mesma? Queria que ela mesma buscasse lá no fundo dela o porquê? Porque às vezes nós choramos sem saber o porquê. Nem né? sabemos, né, Mas, Aí Jesus vai falar assim: mulher, por que você está chorando, mulher? Quem te fez a promessa está aqui do teu lado. Você está chorando por quê? Quem te conforta estar tá aqui do teu lado. Quem te consome? Está caminhando de ah, você, mas mais você pensando que você está sozinha, mas você não está sozinha, você não está sozinho, por que você está chorando? Aleluia, você está você está chorando por quê? Se eu estou vivo, aleluia! aleluia. Que o Senhor Jesus confortou o coração de Maria Madalena. Aí quando nós vamos mais adiante do livro de João, claro capítulo 19, nós vemos que os discípulos estavam comendo. Pelo que aconteceu, Jesus foi morto, eles também podiam ter sido mortos, que afinal eles eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, estavam atemorizados. E o Senhor Jesus aparece justamente onde estavam todos os ouvidos e comendo e falou, Pai seja por Hoje Jesus tira o teu medo da vida à é vontade. Medo de enfrentar a vida, Jesus tirou o teu medo. Medo do amanhã, o Senhor arranca o teu medo. Medo do teu filho não voltar mais para casa, do teu marido não voltar para casa. Porque Ele está vindo, nós todos podemos crer no um amanhã. conseguindo respirar, precisou ser internado, estava lá no respirador. E a equipe médica me chamou, na oncologia falou, olha, vou voltar, a alta ele, nós vamos dar alta ele porque eu não tenho que jeito Agora a última coisa de resta é você se lembrar dos momentos que você estiver, falou isso para mim. O outro me chamou, o outro não para a través da médica, me chamou para fora do quarto e falou assim, olha preparado. Porque nós vamos estar alto para ele ficar em casa, para ser mais comportado. coração supremático, porque preparar, porque isso aqui vai morrer. Porque quando chega a esse estado de câncer já tomado e com pulmões também, não respirar mais, já chegou o fim. Tudo bem? É, tudo isso. Mas, irmãos, eu estava, e a gente fica nessa bala, gente, nessa fala. Eu estava sentada. capítulo 43, versículo 3 Só na segunda parte fala assim Agindo eu, quem pedirá? Eu pensei lá, comecei, aí. Vem. Antes de tudo existir Eu sou Deus nunca se apresenta No passado Deus se apresenta no futuro Deus se apresenta sempre no presente Hoje, hoje. Antes de tudo existir Eu sou Agindo eu, quem? Aleluia! Irmãos, essa palavra ressaltou do jeito, sabe? Saí da Bíblia, eu no do celular, mas saía da Bíblia assim, que me julgou de paz. Vocês acreditam que essa paz fez de uma maneira nenhuma de explicar você que a gente olha assim pra mim? Pensa até uns pensam que está tudo bem, outros pensam que eu não gosto do meu marido, mas que é a paz, a paz da Paz, mas eu estava precisando que fosse minha novada Nossa. E hoje, do mesmo jeito que Deus renovou atrás em mim, veio minha nova paz. Glória a Deus, aleluia. E nesse mesmo dia, o meu marido não precisou mais de respirador. Glória a Deus. Foi para casa, os mestres de estada de casa. Pede exame aqui, pede exame aqui. Porque ele mostra tudo a mesma coisa, mas a realidade o meu não é outra E Ele tá andando, tá pensando que em vai ser empurrado brincadeira de hora Já que foi em casa sozinho Tá bem, tá vendo, tá lavando louça Então hoje, nunca, nunca, porque eu posso viver amanhã, mas às vezes, dependendo das circunstâncias em que vivemos, né? nós nos acreditamos. Ou até pensamos que nos colocamos em no lugar de vítima, né? Acontece em todo mundo, Deus faz em todo mundo, mas comigo não. Eu faço campanha, vou pra oração. Deus vai fazer a é Deus Ele promete, Ele English. Mas, o medo é tão grande Eu também quero orar por você Também gostaria que você ficasse de pé E colocasse a mão no teu coração. meu coração Glória Aleluia Para você que está com problemas na justiça Também todos sabem de E Deus falou Eu vou fazer vou da vitória Mas Foi Deus que falou Glória a Deus Para você que tem promessa de Deus Não é promessa do homem não você não mais porque eu posso, ter não entro, não canta, você não gosta, então tem que ter caixa colocar essa mão para Meu Deus! for us <laughs> Salve, Adeus, nosso contorno, caros do amor Senhor, as pessoas Glória a Deus. Saúde a todos com a paz Senhor, amém? Amém. Quantos estão alegres por esta tarde abençoada que Deus nos concede? Adeus. Adeus. Esta mensagem de abertura, que já foi uma palavra de conforto, de esperança para as nossas vidas, nós estamos grato a Deus por mais esta segunda-feira Acreditamos que cada segunda-feira Deus tem algo diferente a tratar conosco E vai se preparando aí, tomando posse da tua bênção Porque hoje pode ser o seu dia A sua carta abençoada Eu vou louvar o Senhor Foi intitulado É milagre de Deus com a mensagem que foi pregada sobre milagres, muitas coisas que Deus fez, vamos então é, relembrar que o nosso Deus fez milagres e mais milagres. Senhor